Opa, tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas e sou técnico aqui da Manejo Bem E é um prazer estar aqui com vocês nesse vídeo hoje No nosso vídeo hoje A gente vai falar de um assunto extremamente delicado Que são doenças causadas na cultura da mandioca Nesse vídeo de hoje A gente vai falar de doenças causadas por seres minúsculos Que a gente não consegue ver Que são os vírus, os fungos e as bactérias Além disso nós vamos te orientar sobre controles que você pode fazer aí na sua propriedade rural para ou até mesmo evitando e, te, e protegendo a sua lavoura dessas doenças. Também nós vamos falar a respeito de doenças que são trazidas de outras formas para sua lavoura. Doenças trazidas pelas nossas manivas, que são as nossas sementes, e até mesmo pela atividade humana. E, para completar, a gente vai falar de seis doenças que podem afetar a sua lavoura de mandioca, seja ela afetando as folhas da sua planta, a parte aérea ou as raízes, que é da onde a gente tira o nosso lucro. E pode ficar tranquilo, que parece muita coisa para a gente aprender hoje, mas você tem à sua disposição um aliado grandioso, que é o aplicativo Manechat e o seu técnico da Manege Bem. Ambos estão aí para te orientar. Você pode mandar mensagem a qualquer momento para o seu técnico da Manege Bem, através do aplicativo Chat para ele tirar qualquer dúvida que você ficar a respeito dessas doenças na mandioca, certo? Então, bora lá! Então, as primeiras doenças que a gente vai falar são as podridões. Essas podridões são doenças que afetam a parte de baixo da nossa planta, que são as raízes. Aí você pode estar se perguntando, Ué, mas se afeta as raízes, como que eu vou saber se minha planta está doente ou não? Então, calma que tem um jeito sim. A planta, quando ela é atacada por esses podridões, os seus sintomas são visíveis também na parte visível, que são as folhas da sua planta. Você não vai notar que as folhas vão estar amareladas e até mesmo murchas. E também a planta vai se desenvolver menos do que o esperado. Então, a primeira doença que eu falar é a podridão mole sintomas dessa podrão mole são as podridões das nossas raízes e o escurecimento delas também. Elas ficam emigrecidas, escurecidas. Além disso, ela apresenta um líquido extremamente mal cheiroso, que é um indicativo dessa doença também. Como vocês podem ver nessas fotos aqui, a gente vê esses sintomas claramente. Essas manchas escurecidas e também vemos as folhas buchas de algumas plantas, que é um indicativo visual da parte aérea dessa doença. Um detalhe, essa doença costuma ser muito frequente dois meses após o período do início das chuvas. Temos também a podridão seca. Ela é outro tipo de podridão. Nessa doença, as raízes apresentam esse aspecto de seco mesmo. E elas têm essa característica, essa cor variando do amarelo ao pardo. Como vocês podem ver também nessas fotos aqui, a gente percebe esses sintomas visuais desse, desse abadalecimento das raízes. Nesse aspecto seco com essa podridão. Além disso, ela também tem um concretismo visual, assim como a podridão mole, das folhas dela apresentar esse aspecto seco também, murcho. E também nós temos a podridão negra. Essa podridão negra, ela ataca as raízes e o caule. Ela cria essas manchas emigrecidas, tanto na raiz como no caule, parecendo marcas de carvão. Só que diferente da podridão mole, ela não tem um cheiro. Nessas fotos aqui, vocês percebem essas manchas, mesmo, essas manchas negras, tanto nas raízes quanto no caule. Além disso, as suas folhas podem também ficar amarelhacidas por causa dessa doença. E também nós temos as terríveis bacteriosas, que são doenças causadas por bactérias. Essa, no caso, a bacteriose, é uma doença que causa manchas angulares na nossa planta. Essas manchas começam da parte de cima e vão até embaixo na planta, nesse sentido, de cima para baixo. Como você pode ver nessas fotos aqui, temos essas manchas meio aquosas, um aspecto de água, evoluindo para manchas angulares. O que, que são essas manchas angulares? São as manchas mesmo que formam como se fosse ângulos. Elas têm esse formato mesmo que parecendo que tem os ângulos de, forma, de formas geométricas. Nós também temos duas doenças que são causadas por vírus, que são o mosaico das nervuras e a virose comum. A virose comum, como vocês vão ver nessas fotos aqui, ela causa esse amarelecimento nas folhas, causa esse efeito de mosaico nas folhas também, e a queda e morte dessas folhas. Como vocês podem ver, essas imagens que estão aparecendo, essas folhas amarelecidas e com esses, esses sintomas de mosaico. Mosaicos são como se fosse aqueles mosaicos de vitrais mesmo. E tem o mosaico também. Ele tem também esses sintomas, só que afeta as nervuras das plantas. Você vai notar, se você tiver com a planta contaminada, esse, esse sistema mesmo de mosaico nas suas nervuras das suas folhas. Também temos aqui, na nossa foto aqui do lado, é uma planta afetada por esse mosaico das nervuras. E nós também temos alguns controles de manejo cultural que a gente pode fazer para evitar um pouco a dessa, disseminação dessa doença. Entre eles são a gente plantar na época menos favorável da doença. Também, se a gente identificar alguma planta doente, o que a gente faz? A gente arranca aquela planta e queima ela, eliminando ela assim. Também sempre priorizar por a gente escolher manivas sementes saudáveis e de uma procedência ok, que a gente sabe de onde que elas vieram. Além disso, uma dica importante, quando a gente for plantar, evitar plantar em áreas com uma drenagem ruim, uma má drenagem, também, quando você for eliminar a vegetação, evite utilizar fogo, porque quando a gente elimina ela sem utilizar fogo, a gente joga aqueles nutrientes no solo, o que é excelente para o nosso solo e para nossa planta de mandioca também. Também nós podemos e devemos fazer uma rotação de cultura, podemos fazer a rotação com milho, arroz, são plantas indicadas, que além da gente evitar que essas doenças próprias da mandioca continuem naquele solo, a gente fornece também nutrientes para aquele solo com a palhada dessas plantas, pois a mandioca é uma cultura que exige nutrientes do solo. Temos também umas dicas muito importantes. Se possível, realize o plantio em camalhões de mais ou menos 30 centímetros. O porquê disso? Quando você faz o plantio desse modo, você evita muita umidade nas suas raízes o que ajuda a prevenir doenças que são causadas por umidade excessiva. Além disso, você vai fornecer uma ciclagem melhor de ar, o que é muito bom para nossas plantas e vai evitar doenças causadas por fungos também. Também, evite ao máximo, mas ao máximo mesmo, fazer cortes, que seriam como se fosse machucado nas raízes da sua planta. Porque quando a gente faz isso, a gente permite, né, a gente ajuda com que alguma doença penetre dentro da nossa planta. E aí, dá ruim. E por fim também, priorize sempre, mas sempre a meio produtor, por cultivares resistentes. Mas lembre-se de sempre que a cultivar, por mais que ela seja resistente, ela tem que ser adequada para sua região. Por isso, sempre que ver alguma cultivar que promete ser no... que tem essas características de ser resistente, mande uma foto ou converse com o seu técnico da Manage para vocês verem se aquela cultivar é realmente indicada para a região onde que você vai plantar. Então agora vamos fazer um momento de interação com seus colegas aí do lado. Vire para o seu colega aí do lado, seu companheiro, e pergunte para ele. Vamos fazer essa troca de informação. Você tem o costume de, de fazer rotação de cultura na sua lavoura de mandioca? Que outras culturas você já fez em relação à rotação de cultura? Ou até mesmo que culturas você já consorciou com seu lavoura de mandioca? Você tem o costume de sempre estar avaliando a sua, o seu mandiocal, vendo pragas ou doenças? Além disso, das técnicas de plantio, aelin, camaleão, qual delas você já adota aí na sua propriedade rural? E dessas doenças que a gente falou e citou aqui, você já viu alguma delas ou todas, se for o caso? E o que, que você achou? Qual foi o seu impacto quando você viu as folhas ou as raízes com essas doenças? Além disso, meus amigos, nós também temos as doenças, elas podem entrar na sua lavoura por outro método. E esse método é, é a gente. Infelizmente o ser humano ele é um vetor de doenças na nossa lavoura, seja ele por meio de maquinária agrícola como trator, através de nossas botas também contaminadas e principalmente também através de nossas ferramentas, seja ela o facão ou podão que a gente usa para fazer uma poda ou a enxada para a gente fazer a capina manual, todas essas ferramentas, se forem utilizadas em um local contaminado, podem levar essas doenças para nossa área sadia. Por isso é extremamente importante que você realize a limpeza dessas ferramentas. Aqui nesse vídeo, a partir de agora, a gente vai estar ensinando um composto bem simples que você pode estar utilizando e fácil de encontrar para estar fazendo a limpeza dessas ferramentas assim que você sair de uma área e ir para outra. Além disso, temos dicas para te passar também. Se você for numa área contaminada, evite ao máximo pisotear, andar por essa área, e na colheita, se tiver uma área limpa e uma contaminada, priorize a área limpa, terminando de colher lá, colha a área contaminada. Também evite passar por essas áreas contaminadas com tratores, carretinhas ou maquinária agrícola, para evitar que essa doença se expanda pelo solo para outras áreas. Certo? E agora fica com a nossa mistura para limpeza de ferramentas agrícolas. Então agora a gente vai preparar a nossa mistura. E o que é essa mistura? É uma mistura de 10 litros de água com 100 ml de água sanitária, que você encontra em qualquer mercado por aí. Você vai colocar e, e pronto. Está feita a sua, a sua mistura. E aí como que você vai utilizar ela? Você vai pegar o seu facão, o seu podão, a ferramenta que você estiver utilizando, utilizou ela num local que, tenha, que pode ter incidência de doença, num local contaminado, ou até mesmo para você... Trocar de uma área para outra, você vai colocar a sua ferramenta aqui. Pega uma escova, uma bucha vegetal que tiver, vai pegar, molhar com a sua solução e esfregar a sua ferramenta. Esfrega até você ver que as partículas de sol, a terra, o barro, tudo saiu. Pode ir mergulhando aqui dentro, virando ela e esfregando mesmo. E fazendo assim a limpeza da sua ferramenta. Depois disso, que você viu que ela está bem limpa, sem nenhum resquício, você pega um pano seco e enxuga a sua ferramenta, para evitar que ela enferruje, e pronto, você já pode estar tá utilizando ela em outra área. E agora vamos para o nosso momento de prosa com o seu companheiro aí do lado, vira para o seu companheiro e pergunta para ele, para saber um pouco sobre a produção dele, pergunta assim para ele, companheiro? Você tem esse costume de limpar suas ferramentas agrícolas quando você sai de uma área para outra? O que, que ele costuma, o que, que você, companheiro, costuma fazer com as plantas que você vê que estão doentes? Seja ela doente de doença de raiz ou doença de folhas. Além disso, você já teve algum caso especial envolvendo doença na sua lavoura? E como que você resolveu isso? Converse com ele a respeito dessas coisas, vocês podem trocar ideia também, a respeito de uma técnica que foi feita por um que deu certo. Bem, meus amigos, nós chegamos ao final desse vídeo. Espero que tenham gostado. Foram bastante conteúdos importantíssimos para você estar tá zelando aí da sua lavoura de mandioca, evitando que essas doenças ataquem suas plantas ou até mesmo entrem na sua lavoura. Curte esse vídeo aqui pra gente, compartilha também com seus vizinhos, amigos, quem você perceber que tem interesse nesse assunto que é a cultura da mandioca. Se ficar alguma dúvida, pode ficar à vontade para mandar mensagem para o seu técnico da Manejo Bem. Através do seu aplicativo Manechat, ele está à disposição para te orientar a respeito desse assunto. Se tiver algum sintoma que você perceba que é uma doença, fotografe e mande para o seu técnico também. No mais é isso, agradeço demais vocês terem participado desse vídeo. Tchau, obrigado!